E aí, eu sou o Otávio Seide e eu vou ensinar vocês hoje a vender o seu coração no mercado negro eu decidi alterar muitas coisas aqui no canal por um motivo bem simples. Na verdade, eu não tava feliz mais com as coisas porque eu tinha mudado. Então, pra começar todas as mudanças aparecerem, eu decidi mudar todo o cenário do canal. Por isso, eu decidi trazer uma decoração num estilo que eu tava vendo muito, muito, muito no Pinterest. Que é esse estilo meio... Como que é mesmo? Isso, obrigada. Eu sempre esqueço de palavra. Estilo industrial As coisas mais incríveis do estilo industrial Que vocês veem muito em loft americano Principalmente em séries adolescentes São os canos que ficam nas paredes E os pendentes de luminárias Com essas luzes vintage Ok, eu queria muito Que a decoração fosse assim Com os quadrinhos que vocês estão vendo Preto e branco no fundo E eu fui pesquisar é, pra comprar todas essas coisas Aí eu vi a fortuna que ia ficar E eu pensei Bom, eu acho que eu só vou conseguir pagar isso Se eu vender realmente meu coração no mercado negro Bom, pra eu comprar o que eu preciso Eu acho que eu vou ter que vender o meu coração Quanto será que custa um coração no mercado negro? Quanto custa um coração no mercado negro? Caraca, mano 224 milhões, 529 mil e centavos Frisando nos 20 centavos, eu acho que eu vou, vou vender um coração. Então, se você também quiser saber como ficou o resto da decoração, é só você me seguir no Instagram que eu sempre tô postando as coisas que acontecem na minha vida e eu literalmente moro nesse quarto porque eu vivo nas cavernas. Mentira, eu faço bastante, nem né? um aqui, pouquinho, mas eu não vivo nas cavernas. Mas se você quiser saber um pouco mais como ficou, me segue no Instagram que você acompanha tudo em tempo real. Esse vídeo me deu um tanto quanto de trabalho, então deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. O like é muito importante pra mim porque o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai começar a notificar tudo que eu apronto por aqui. Então, faz o favor de deixar aqui aquele like muito fofinho, muito maravilhoso, porque deu muito trabalho trazer isso pra vocês e ficou bonito, né, gente? Vale um like. Eu vou ensinar vocês a fazerem essas luminárias, que são em formato de diamante, todas quadriculadas, que aparecem muito, muito no Pinterest por aí, e eu me apaixonei particularmente. Então, se você quer ter um quarto com uma decoração incrível, é só você assistir esse vídeo. Você vai precisar de palitinhos de churrasco, durepox, cola quente tinta spray preta ou da cor que você quiser usar os palitinhos tem que ter as medidas específicas que eu coloquei aqui pra vocês certo e vocês vão precisar de seis de cada uma das medidas Com os palitinhos nas medidas de 2,5 vocês vão desenhar um hexágono e vão colar as pontinhas, para que eles não soltem. Repita o mesmo processo com os palitinhos de 6 cm, e faça a mesma coisa com os palitinhos de 10 cm. Com os palitinhos de 8 cm, vocês vão unir o hexágono médio com o hexágono grande fazendo a base do nosso diamante. Vocês vão colar os palitos de 20 centímetros nas pontinhas do hexágono menor. Agora, vocês vão unir com a base. E nós vamos ter o nosso diamante. Para reforçar as emendas que fizemos com cola quente e deixar mais bonito, nós vamos usar Durepox. Dentro da caixinha de Durepox, vem duas massinhas. Tem que misturar as duas em quantidades iguais para poder trabalhar e elas secarem e ficarem durinhas depois. Então, vá fazendo isso aos poucos para vocês não perderem massa. E adicionando, em todas as partes que tem cola quente. E depois de seco, é só você utilizar o spray para poder pintar da cor que você quiser. Em casas de eletricidade, tem fiação pronta para luminária pendente. Caso você não saiba fazer, é uma boa opção comprar. Fazer essa luminária saiu muito mais barato que comprar a original. Aqui na minha cidade, uma luminária dessa de ferro tava custando mais ou menos uns 500 reais. Coisa que eu não tenho dinheiro. Fazendo desse jeito, você gasta muito menos. Nessa daqui, eu não gastei nem 30 reais. É isso. Se vocês fizerem, não se esqueçam de me marcar no Instagram, porque eu adoro ver que vocês aprontam. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. e Até a próxima e falou!